O Cláudio Weber Abramo, de Jornalismo de Dados, chega à sua terceira edição em um novo formato para premiar os melhores trabalhos de jornalismo de dados do país. Você pode enviar até três trabalhos publicados. Além de estimular práticas de transparência governamental e o uso de dados abertos de interesse público, nosso objetivo também é inspirar jornalistas e estudantes a usar dados em suas investigações. Queremos estimular práticas de transparência ativa no jornalismo como a publicação de metodologias, dos códigos e dos dados usados nas apurações. O Prêmio Claudio Weber Abramo é uma vitrine da diversidade e do potencial do jornalismo de dados no país. Participe enviando seu trabalho até 1 de outubro e ajude a divulgar a iniciativa.